Uma empresa de vendas de Alto Araguaia foi acusada injustamente de manter os empregados em situação análoga à escravidão. A trabalhadora que fez essa denúncia foi condenada a pagar indenizações por danos morais. Ela mentiu dizendo que era obrigada a cumprir uma jornada muito cansativa e sem intervalo para almoço. Disse ainda que sofria coações e humilhações do ex-patrão. Só que ela não conseguiu provar nenhuma dessas denúncias durante o processo. O caso foi julgado na vara do trabalho de Alto Araguaia e a trabalhadora deverá pagar 3 mil reais a seu ex-patrão. A juíza Karina Rigato, que atuou no processo, concluiu que a autora da ação cometeu ato ilícito, violando o direito de imagem do patrão. Ela desmereceu também o nome de quem a contratou.